Hey, hey detetives e Ninja, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente eu vim aqui atualizar os códigos do Roblox. Não tem muito, muito código. Eu fiz um vídeo sobre os códigos do Roblox. É, flopou, por isso eu demorei pra trazer. E tipo, são os mesmos códigos. Você vê que eu já, já renderi. já resgatei esse código. Vou tentar em outra conta pra mostrar pra vocês. Essa conta aqui eu já resgatei tudo. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é novo, só tem um código novo, né? E esse aqui é eu já resgatei esse código, mas tá funcionando ainda. O próximo código você tem que vir nesse jogo aqui, ó. É a Ilha do Mover, que é o que é onde você vai poder resgatar o código. Esse daqui é de Roblox, é o oficial do Roblox, um jogo oficial. E tipo, eu já fiz um vídeo, é os mesmo código. Aí você vai renascer ali, aí você vai vir aqui e vai clicar aqui vai clicar nesse aqui ó. É, resgatar código. Aí você o que você vai fazer? Você vai escrever os códigos que eu vou mostrando aqui. Estrake aqui. um pose. Olha, esse, esse código foi totalmente resgatado. E eu recebi um embrema nessa conta aqui. Eu não resgatei. Olha que bom. Senting. Eu vou deixar os códigos na descrição ou nos comentários fixados. E gente. Sentig tem stage. Resgatei de novo. E você recebe sempre um embrema do código resgatado de como é que é Deer. foi totalmente resgatado o próximo código é word alive word, word alive o bom é que esse código já faz três meses que tá, que tá funcionando. É bom que eu consegui resgatar nessa conta. O código é Girem.mov. recebi mais um Embrema. E o próximo é Victoria Lap. Victoria Lap. Pronto, esses são os códigos, e aí você joga aqui, você pode jogar, clicando em Eu não sei como é que isso funciona. Aí você clica aqui para mover, mover, mover, mover, mover, e vai subindo de nível, eu não entendi esse jogo. Então, esses são os códigos, gente, é desse jogo aqui, vou deixar esse jogo na descrição, e vou deixar os códigos também. É só você digitar Slender of Movie na barra de pesquisa do Roblox e pronto. Aí você já vai acessar esse jogo. Aproveita, gente, adiciona esse jogo aos seus favoritos pra você não perder ele. Entendeu? E aqui, aqui ó, todos os emblema. É tudo brinde, gente, é tudo brinde. Eu tô ridículo, eu tô ridícula, gente. Eu vou retirar meu cabelo. Vou ficar parecendo um coruru ressecado agora. Ridícula. Eu não gostei. Não fui eu que coloquei essas roupas. Afim. Não gostei. Gente, eu vou tentar resgatar o código nessa conta. Vamos ver se vai resgatar. É, eu já. eu já. Eu já consegui esses códigos antigo já. Esse aqui é novo. Pronto, eu consegui resgatar esse. Esse aqui também eu acho que eu já resgatei. Gente, minha conta oficial é essa aqui. Vou resgatar esse código aqui, ó. Minha conta oficial é foi para em 2001 para quem 2011 para quem quiser me adicionar. E é isso, gente Quando aparece vermelho é porque o código já foi utilizado na sua conta Entendeu, gente? Não é porque expirou